E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. seja. sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu trago pra vocês um videozinho aqui no Aventura Clash World. Se você curte esse jogo aqui no canal, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Me segue nas redes sociais, o link do jogo na descrição. Se é, tem interesse de jogar junto comigo aqui, então cria sua conta aí. Eu vou mostrar como que cria a conta com o que upa, os melhores lugares pra upar tudo nesse videozinho, então assiste até o final aí pra você saber de tudo, meu amigo beleza? Clica no link que você vai vir direto pra essa página aqui, e vindo pra essa página, você vai dar um pre, beleza? Lembrando bem que eu não tô sendo pago pra divulgar esse jogo, e eu só tô divulgando é, porque tipo assim, é, a gente joga eu jogo aqui, e eu gosto do jogo, e tudo mais, beleza? Que muita gente deve pensar é porque o cara divulga o jogo, deve ganhar alguma coisa com isso mas não, eu não ganho nada, esse jogo aqui, é, não é BR, beleza, mano é lá green. então se vocês quiserem acompanhar mais de perto, é só entrar, é só criar sua conta aí e ficar seguindo eles no Facebook. Daí você vai saber de todas as novidades que o Adventure Quest traz pra você. Aqui o dono do jogo é o Atrix, beleza? É um dos donos. Mano, o que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, criar te conte free. Ó, tem quatro, tem quatro vocações: que é o Ario, Hog, Mage e Realink. Daí você escolhe é a sua aí. Na minha opinião, a Realink é a melhor pra mim, pra mim. começar agora, né, mano? Aí você tem como escover seu cabelo, né? Vou deixar um cabelo esse cabelo Vou deixar ele preto Deixar aqui ver o olho preto E o tom de pele, vou deixar aqui Que é o meu tom de pele normal, né? Mas, feito isso, criar a conta Aqui você coloca um nome que você quer na sua conta Na minha vai ser, quer ver, é, deixa o like Deixa o seu like, <risos> beleza 157, deixa o seu like aí roubando, beleza, mano? Deixa o like aí Beleza. feito isso, o que, que você vai fazer? Vai fazer aqui, ver, sua senha Cada um tem sua senha pessoal, então coloca sua senha Tudo mais, aí, beleza Ó, tem que colocar um e-mail Verdadeiro, porque se alguém roubar sua conta Você vai ter seu e-mail Eu vou colocar um e-mail aleatório aqui Só pra fazer O áudio bugou, então tô gravando isso aqui por cima Depois que você fez criou sua conta Você vai entrar e logar, né, galera? Você escove o servidor que você quer, mas escolhe o espada, mano, porque o servidor espada, é o servidor onde quem quer ver, tem mais BR, né? É um servidor BR, daí depois que você criou sua conta, vai aparecer o trailer, né, mano? Você vai assistir aí o trailer, tudo certinho, vai aparecer o Adventure Quest World, e seu charpejo lá, né, mano, que é a sua conta. Ok, daí você espera que vai carregar o trailer, tudo certinho aí, ó vai batalhar tudo Apareceu aqui dragão lá no fundo Os donos do jogo, tudo Se você tiver paciência para assistir, né? Aí você assiste Mas tem como você dar que ver Escape aí, vai Daqui a pouco aparece aí Daí, esse daí é um dos donos do jogo Depois aparece next lá Daí você é só clicar em cima E pular esse estre... É, e pular esse estrela aí Que tá aparecendo e o dragão vai cair aí Mandando fogo e tudo mais Mano, eu tô gravando isso por cima Porque eu fui olhar lá Daí o gravador me trolou. Me deixou sem áudio Mas enfim, mas pelo menos dá pra gravar aqui, né Ok, aí vai aparecer Isso aí, né, ó lá, a continha minha Correndo, tudo mais Aí o dragão Eu tô nas costas do dragão e vai me jogar em algum lugar, né Galera, daí, beleza aí no meio da floresta Aí vai aparecer esses esqueletos Aí, tudo com armadura Tudo fodão, né <risos> Eu tô numa Num local meio estranho, vai aparecer também Esse trailer, daí seria só dar next e pular Daí vai aparecer você matar aquele primeiro bicho, né daí você mata com um hit só, né Porque é nível 1, você também é nível 1 eu escolhi a A classe de Mage, né Não, Mage não, de real né, mano Classe realmente pra que que ela serve? Serve pra você querer realar sua conta, né Sempre quando você estiver perdendo vida, daí você reala eu fui tirar um PvP que esse bobo aí, né mim conseguir pegar um nível mais alto e também não se esquece, galera, que aquele coraçãozinho que aparece lá, ó, é pra mim realar, mano E tem outro coraçãozinho bem no canto direito aí E esse coraçãozinho no canto direito, você aperta nele, daí você vai querer ver, realar é, Tipo assim, vai ficar ajoelhado e realar, né? Eu tô tentando matar o bicho, demora um pouquinho porque eu tô nível 1 E o bicho tá nível 5, né? O Bobão tá nível 5 Daí a gente mata ele rapidinho Vocês vai ver aí, olha o tanto de XP que deu aí pra mim Deu muito XP mesmo aí Depois eu fui lá, apertei no coraçãozinho Que é esse coraçãozinho aí, ó Pra, real, pra minha, sentar lá e realar minha mana e minha vida Daí eu fui aí, né, pra mostrar pra vocês Onde que tem um, um lugarzinho que você pode dançar, né, galera Aí você fica aí dançando, né, mano Quando você tá realando, mas eu não achei aí Daí eu fui lá em cima, que é o primeiro Dance Aí eu coloquei a dancinha lá a Dancinha marota Aí tem a dança 1 lá Eu fui lá e coloquei a outra dancinha Balançando os braços achei até legal pois eu fui matar os bichos de novo, né? Se conseguir o XP E fiquei matando É assim que o jogo funciona, né? Basicamente Você vai apertando o ver 1, 2 Até abrir que vê as magias pra você aí tem, a magia, tem o XP da do Up E tem o XP que vê para você upar sua classe, né? O XP do Pau Passar a Classe é o verde e o do Pau Passar a Conta é que ver esse azulzinho aí que aparece na tela aí pra vocês. Tranquilo, né? Daí eu fui lá e matei esse dragão aí, né? Consegui o Papa nível 2. Depois eu fui pro lobo de novo. Matando o lobo, daí eu tentei pegar mais, ver, pegar mais um XP, né? Mas não consegui upar a classe porque a classe demora um pouquinho mais pra upar. Mas é só você ter paciência e ir nos lugares certos que você consegue ver, upar a classe, né? Mas daí tá fui Matando Depois que eu acabei de matar Olha lá, já deu um pouco mais de XP Eu fui mostrar minha mochila pra vocês Pra mostrar quer ver? a minha staff e, minha mar... é, e a minha classe Que é realmente. Eu mostrei aí eu Cliquei aí no shop, né? Pra ver o que que tinha Tinha essas coisas aí que eu não posso pegar pro meu nível eu também Eu não tinha... VIP na hora. Tinha esse negócio aí que eu pensei que era um, um tipo assim, é. Como que eu posso dizer? Uma quest, né? Mas não era nada. Era só um trailer pra mim assistir. Daí eu continuei matando um o bobinho lá, né? Pra pegar um nível bom. Acho que eu peguei um nível 3. Foi isso. Aí é, matei esse aí dropei esse item aí, mas eu não quis pegar para não chujar minha mochila eu esperei mais um pouco pra... e fiquei matando que ver que dragão dragão eu matei mas demorou um pouquinho senão vocês perceber que eu já upei de nível novamente matando um lobo. o gobo o gobo deu um xp bom mas quando você tá nível baixo sempre dá muito xp né até o então, nível 15 sempre vai dar um xp bom e lembrando que esse dá para você upar até no level 90 aqui então é uma coisa boa você upa muito aqui se você for esperto Eu fui matar o Lobo novamente, né, porque a gente que não é besta, sempre quer mais XP E eu sempre tô falando, galera, deixa o like pra poder ajudar Eu abri meu Sharpage e fui mostrar minha continha, né, galera, como que ela tá Essa, essa continha nova aí não tem conquista, não tem nada Eu coloquei a minha, que eu tenho, a minha atual Coloquei o um nick dela lá Vou mostrar o Sharpage, pra quem não sabe, o Sharpage é tipo se mostrar a conta inteira. Mas eu vou lá pra você ver, a minha continha já tem pet, conquista, tem algumas coisas VIP lá, tudo certinho. Daí eu continuei, quer ver? Aí no negócio apareceu esse cara aí. Daí eu tava encerrando o vídeo, né? Falando com vocês pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Mas enfim era isso, né, galera? Eu tive de. Dobrar é, é, fazer a narração por cima aqui, mas até que ficou legal, então é isso, e falou.